Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebosão. Hoje o primeiro álbum do rapper brasileiro, o Gabriel O Pensador. O álbum homônimo de estreia do rapper Gabriel o Pensador foi lançado em 1993 pela Sony Music no final de 1992 com a instabilidade política causada pela campanha pelo impeachment do então presidente da república, Fernando Collor de Mello, Gabriel estourou nas rádios com a canção, tô feliz Matei o Presidente, cuja letra sugere um assassinato do chefe de Estado. Porém, a canção logo foi censurada devido às pesadas críticas. Em resposta à censura, Gabriel escreveu a canção Abalando, em que fala sobre a liberdade de expressão no Brasil. O disco ainda conta com as canções Loura Burra, em que Gabriel fala sobre mulheres jovens e atraentes, de grande beleza física, porém com conhecimento cultural indecência militar onde o rapper versa contra o serviço militar obrigatório no brasil Lavagem cerebral que ataca o racismo em suas várias formas E retrato de um playboy, juventude perdida Sobre os pit Boys, jovens brasileiros normalmente de classe média alta Porém com pouco conhecimento cultural A canção O Resto do Mundo em que Gabriel fala sobre a bendigância Fez bastante sucesso em Portugal e Angola Sendo regravada mais tarde no primeiro álbum ao vivo do cantor mtv ao vivo sua melodia é originalmente da música black on black crime de stanley clark trilha sonora de boys in the road o álbum foi produzido por Fábio fonseca e dj meme e foi certificado platina tripla pela abpd o álbum contém 10 faixas é isso aí galera, esse foi o review do álbum de estreia do rapper Gabriel Pensador. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, continue dando aquela força pro canal. Valeu, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.